A volta de vitória. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Não. Não dá pra acreditar nisso. Olha isso aqui. Não dá pra acreditar nisso. Olha isso daí. A volta. 5.414 pontos. Você vai com 10 mil, volta com 5 mil. 15 mil pontos. Pra ir para voltar. Significa... Se for 14 vezes 5, 70 reais a volta. Se for por 22, 110 a volta. Gente, olha que maravilha! E aí, o que eu falei? Eu estava pesquisando a passagem aqui. E aí eu fui olhando, né? Olhando aqui e tal, e eu me deparei com essa promoção. Passagem de ida, de ida, de Guarulhos, 17 de maio, para Vitória, Espírito Santo, as praias maravilhosas de Vitória. A ida eu encontrei por 10.279. E aí tem, tinha vários horários, eu, eu capturei dois às 8 da manhã e às 12h40, eu achei legal o horário das 12h40. Por que das 12h40? Porque tudo tem que ter uma estratégia. Se você for 8 horas da manhã, você tem que chegar lá em Guarulhos pelo menos umas 5h30 da manhã. Tudo bem, quem nunca fez isso, vale a pena, vai tomar um café gostoso, eu sugiro escolher a sala Visa Infinity, pegar um cardápio, escolher um omelete, uma tapioca na hora ou o Bleriot Bar Lounge que faz na hora o omelete, pãozinhos gostosos é, suco espreme na hora uma delícia tá? então quem nunca foi de manhã o um café da manhã eu prefiro sugiro vocês o Bleriot e o Visa Infinite Lounge tá? se você for no horário das 12h40 então ainda é café da manhã porém as salas VIP já estão se preparando para o almoço eu sugiro também Usar o Bleriot para quem não foi ainda, mas com mais tranquilidade do horário e também a sala Visa Infinity ou a do Safra, tá? Safra Lounge, Visa Infinity Lounge ou bleriote Bleriot, tá? Essas três vocês estariam muito bem servidos no, em Guarulhos Terminal 3. Eu iria no horário da meia-dia 40, tá? Eu iria no meio de 40, eu prefiro, tá? Gente, olha a volta. A volta, ó, vai no dia 17, volta no dia 24. Olha o preço da volta, pessoal. Olha aqui. 10.279. Vocês vão ver o que eu achei já também. É, a volta. Se você ficar um pouquinho mais, 5.600 pontos. Tá? Já já eu mostro para vocês. Olha que maravilha. Olha a ida e a volta, de passagem para. Natal para Vitória, e Espírito Santo. Sabe quanto que custa isso em milhas? Olha isso aqui, em milhas, tá? Vamos lá em milhas. Uh, vamos pegar a Latam, tá? 22, 22 vezes 10, 220 reais para ir, 220, 220 para voltar, pela da Latam, tá? Um luxo só, muito barato, tá? Quem conseguiu por 14 reais numa jogada estratégia, então 14, 14 vezes 10 daria 140 para ir, 140 para voltar, tá? Então numa jogada estratégica. Bleriot é lounge key, é Bleriot é lounge key e Priority Pass é visa Infinity Dragon Pass, Safra Priority Pass, tá? Quem, quem é cliente do Safra, Platinum pode trocar os pontos pelo ingresso na sala VIP. Se eu não me engano é 7 mil pontos. O Safra transforma no ingresso da sala VIP. Dá o Platinum. O Infinity é ilimitado, você mais uma pessoa. Tá? Ou o Priority Pass. Tá? O Priority Pass do Safra atenderia esse horário. Por isso que eu falei esse horário. Tá? O Safra atenderia esse horário. Das 11 da noite às 2 da tarde. O voo é meio de 40, tranquilamente o Priority Pass atenderia, tá? Infinite, Dragon Pass, Bleriot, Lounge Key e Priority Pass, tá? Tá muito barato, nossa! Agora, gente, olha o que eu encontrei a volta, a volta de vitória, olha isso aqui! Olha isso aqui, gente, não! Não dá para acreditar nisso, olha isso aqui! Não dá para acreditar nisso, olha isso daí!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 Vitória, dois horários, às 20 horas e às 17h30, tá? Olha ah o José Henrique falou que ele emitiu 26 mil pontos e de volta pela Azul de Guarulhos. Não tá caro, só que você emitiria pela Latam por 15 mil. Olha isso. Você viu que diferença? Olha isso, ó. Olha isso. Tá vendo? Que maravilha. Olha. 5 mil a volta, pessoal. Você vai com 10 mil e volta com cinco. Um luxo, tá? Olha aí que legal. Vitória e Espírito Santo, hein? Olha que maravilha. E agora, gente? Olha que espetáculo. Cinco mil. Olha que legal. Eu fiz pra vocês aqui a soma total, ó. Ó. Total de milhas. Ó. Olha aqui, ó. Vitória. Tá vendo aí, ó? Vitória. Espírito Santo, ó, tá vendo, ó, 5.414 pontos, com 10.239, total de pontos 15.693, taxas 73,38 e de volta pra Vitória, Espírito Santo, Vila Velha ali, ó, um luxo. E tá uma promoção? Tá um luxo ainda? Se você fizer junto o pacote com a, com a promoção do, do Booking.com, tem 20 pontos por cada real. Então você pode alugar o hotel também e ganhar 20 pontos por cada real gasto. Para quem não tem milhas para cair em hotel. Para quem tem milhas para cair em hotel, acaba usando as milhas para evitar gastos. Né? Mas olha que maravilha essa viagem para 15 mil 693 para vocês que buscam uma viagem na praia. Cara, tá muito barato. Tá? Para quem não conhece a Vitória, tá muito legal. Tá? Agora vamos ver Cartagena. Né? Vamos lá. Agora vamos para Cartagena. Cartagena, pessoal. Olha que maravilha. Gente, olha que maravilha esse voo. Olha o que eu encontrei para vocês aqui. Ó. Olha que delícia. Ó, Mardoc, pra você aí, ó, que luxo, tá? Dia 6 de junho, dia 6 de junho, pro dia 11 de junho. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 dias. Pode estender mais se quiser. Mas olha que legal. Tem um voo às 3 e 30 da manhã de Guarulhos. 14 horas e 50 de voo. Uma parada pra Cartagena. 19 mil milhas. Muito barato, internacional. E aí tem um outro voo que eu achei melhor ainda, que é o voo das 7 da manhã, estratégico também. Então, assim, ó. Quem for no horário das 3 e meia da manhã, eu sugiro usar a sala VIP do Safra ou Bleriot, porque o Visa Infinite está fechado. Então, esse horário eu sugiro usar qual? o Bleriot e a sala do Safra. Se for às 7 da manhã, eu sugiro usar também o Bleriot e a sala do Safra. Tá? São as duas salas que eu usaria este horário também. E esse horário das 7 da manhã, as, é, são 11 horas de voo, com uma parada, lá no Chile, Santiago, né? O que, que você faria? É uma hora e meia de espera só. Essa uma hora e meia você ficaria na sala VIP para conhecer a sala VIP lá de Santiago, tem várias, então é uma oportunidade para você em uma hora descer do avião, tomar um cafezinho gostoso pelo horário, são 11:15 15 da manhã, é, você vai chegar lá no hora da manhã ainda gostoso, café da manhã gostoso lá também, toma um cafezinho bom, vai para o aeronave de volta tranquilo, sereno, com a barriga cheia e mais três horinhas de voo para Cartagena, tá? Cartagena, quem não conhece, é um Caribe, lá na Colômbia. Né? Olha, gente, você vai com 19 mil milhas e volta. Eu achei essa volta aqui também, não achei tão cara não. Tem dois horários, a mesma coisa, estratégia de volta, sala e tal. É, uma hora da tarde, 1h59 e 3h30, 40.571. Total de milhas, 59 mil... 577 por pessoa, então, ou seja, ida e volta: 5977 a uh, 14 vezes 59 seria 826 reais. ida e volta: se você dividir por 2, seria 413 ida, 413 volta, uma viagem internacional para o Caribe. Tá muito boa.